Graça e paz. Estamos no 16 sexto dia da campanha. Deus usa vários meios para ensinar e trabalhar com o seu povo. Chamamos isso de processo. Vamos ler Deuteronômio capítulo 7, versículo 22, parte, A para entender o processo. O Senhor, o seu Deus, expulsará, ao poucos, essas nações de diante de vocês. Deus pode fazer grandes milagres e nos dar grandes vitórias mas Ele respeita sempre o processo. Nós não podemos produzir o milagre, mas podemos adiantar ou atrasar o processo de Deus. A chave para compreendermos que nossa ação ou omissão adianta ou atrasa um processo, é a forma como obedecemos ao direcionamento que o Senhor nos dá. Deus responde às ações de domínio exercidos pela sua igreja na terra. Você está lendo, e percebendo o apelo de Deus para que o seu povo ouça e obedeça a sua voz. Quando nos consagramos ao Senhor, isso atrai o seu favor para todas as áreas da nossa vida. O resultado é o fluir do Espírito Santo em nós e através de nós. Deus espera que avancemos. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro Devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Louvado seja o teu nome, ó Senhor pois Tua presença e cuidado são manifestos em Seus atos em nosso favor. Tudo o que o Senhor fez e ainda faz tem um alto grau de excelência e organização. Mas é tempo de confessar nossos pecados que por vezes atrapalham o Seu agir através de nós e por isso a Sua obra fica aquém do que o Senhor gostaria que praticássemos. Ajuda-nos a obedecer, mesmo quando a nossa mente limitada não entende o todo, quando só conseguimos enxergar parte do processo que o Senhor está conduzindo. Nossa confiança em Teu cuidado permitirá que possamos marchar para as coisas que estão adiante de nós, em total obediência e submissão à Sua vontade, em nome de Jesus. Amém.